No vídeo de hoje, eu decidi fazer uma coisa incrível. Eu vou comprar o terreno mais caro da cidade de Utopia, pois eu tenho um plano incrível para me tornar o prefeito desse servidor e para isso eu vou precisar desse terreno enorme. Então se você quer saber como ficou tudo e quais são os meus motivos, se inscreve no canal, deixa o gostei e vê o vídeo até o final, que tá muito bom, sério. Minecraft Utopia é insano. Sim, esse é o jeito mais fácil de eu começar o dia de hoje Mano, entra aqui na minha mente que eu vou te mostrar o que tá acontecendo Tava vivendo minha vida tranquila Quando aparecem manifestantes na frente do meu posto Quando, de repente, aparece o Bial indo pra um beco Quando, de repente, ele tem uma loja de armas Quando, de repente, eu volto pra casa E o Pedrux me vende um quarto de hotel Com uma decoração mequetrefe, que por sinal, eu adorei Aí, quando eu tô voltando pra casa, eu escuto um barulho na porta Eu vou ver o que é ter uma pessoa nova na cidade E não sendo suficiente, depois de falar com ela eu contra outra pessoa. A gente vira amigo, brinca um pouquinho. Ele falou que eu podia dar uma espadada nele. Eu dou uma espadada nele. Ele morre e ele não volta a pegar os itens. E ele fica sumido por mais de um dia isso tudo é desceu em menos de 24 horas. Sai, sai da minha mente, tô ficando. Nossa, meu, Deus, esse bagulho de flashback é meio doido, né? Mas vocês estão me entendendo o como Minecraft topia tá fora de limites, mano? Eu, eu, tô, eu tô doido. E por falar em fora de limites, Lajota também está em breve dois vídeos por dia. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever e ativar o sininho para receber quando tiver dois vídeos por dia, tá bom? Muito provavelmente hoje vai ter dois, mas ainda não começou a ter todo dia, não, mas vai ter. Anota o que eu tô falando. Agora é o seguinte, como eu expliquei para vocês, no último episódio pra cá rolou uma coisa horrível. E tá, se esmou com essa parte, né? <risos> Mano, eu vou levar o um potinho de comida pra ah, lá, tá? Eita, pra lá. Vou tomar a é que o potinho já tá muito perto. Eles que não se movimentam mesmo. Uma coisa que eu notei nos meus pinguins é que o capitão é realmente o capitão. Os pinguins sempre ficam aonde ele tá. Eu tinha colocado nome de capitão pra zoar. Mas tá bom, né? Bom, como vocês ficaram sabendo, no último dia eu meio que matei o Tuguins, Não foi sem querer, mas eu achei que ele apareceu pra buscar os itens. Ele deixou dar um hit nele, tá ligado? Então, já que ele não aparece, eu tava pensando em fazer uma mochila pra ele. E eu vi que a cor que ele usa é verde. Então, vamos fazer uma mochilinha verde pro cara. Pra fazer a mochila é bem fácil, na real. Eu vou precisar de uma tesoura, lã e couro. E verde, né? Ou corante verde. Hum, interessante. Tá, vamos começar com couro, né? O couro eu preciso de couro com linha, e a linha eu faço com Linha e graveta. Que eu não tenho linha. Eu vou na loja do Biel comprar. Calma aí. Tá de noite? Não, vamos, vamos de noite mesmo para resolver esse negócio o quanto antes. Não, eu ia, eu ia buzinar para avisar que cheguei mas tá de noite, né? A loja ele tá interditada para manutenção, mas vamos entrar mesmo assim, né? Ah, ainda ele não botou linha. O oh, que está fazendo no chão? Por favor me ajude. Estou sentado no chão há umas duas semanas e o Biel não me ajuda a cuidar da loja ou a pegar a cadeira. E aí, ó oh, gente, vamos, vamos falar pro Biel pro Biel ajudar o Beto, galera. Vamos falar o oh, Bial ajuda o Beto aí. Olha a imagem ali, ó, dele. Então. Bom, vamos aproveitar que tá de noite E vamos pra base do Pedrux Porque na base do Pedrux já não é na cidade E na cidade não é capaz de nascer mobs Porém, como a base do Pedrux não tá na cidade Aqui pode nascer Ó, já tem um creeper ali a mochilinha pro Mano Tuguinho Então vamos, vamos esperar nessa aranhas aqui vamos pegar a linha Ó, oh, não fui eu que botei essa câmera aqui Mano, aqui não tem nenhuma aranha Meu Deus do céu Vamos procurar em outro canto, vai Tá lá, já temos 10 dessas linhas aqui Agora eu vou pegar esse couro que eu tenho um montão mesmo E como é que é o nome da bancada? É Selwyn vou pegar a nossa bancada Desse mod e por enquanto vamos Eu tenho que terminar de decorar minha casa, né? Isso é um detalhe. Ah, eu tenho uma dela aqui já, então vamos vir nela, colocar as linhas, uma tesoura. Vou precisar de um total de oito para fazer a mochila já com os bolsos para ele. Enquanto tá esquentando, vamos lá falar com o Juninho, porque para quem não tá ligado, o Delete foi para sei lá onde na lua já faz alguns dias ele largou um alien que é filho dele comigo. Eu não sei nem como reagir isso até agora, mas tá aqui um alien. Oi, Juninho, tudo bom com você? Como você tá? Oi! Ó, oh, Juninho, queijinho aqui que o tio tá dropando pra você, tá bom? Come aí, fica bem. Deixa eu ver como que tá o quarto, Os brinquedos tá em dia, tudo mais. Tudo certo. Mano, eu, eu, eu não sei se eu gravei isso ou não, mas ontem, mano, eu fiz um tour de novo pela casa com o Juninho. E ele ainda odeia os pinguins, não Porque por oh, Juninho, é o seguinte: o tio vai te levar pra, pra cozinhar amanhã. Nós vai lançar uma receita com esse queijo aqui. Você vai ficar feliz, não, fechou? Tá bom? Ah, é já olhou, é, né? Tá bom, tá bom, Juninho. Ó, oh, daqui a pouco o tio volta, tá? Tchau. O cartinho dele ficou lindo, né? Adorei. De qualquer forma, os couros já terminaram de esquentar. Então, para fazer a mochila, vamos precisar dessas três lanzitas verde-limão. Coloca elas aqui e... Bonk. Agora para fazer os pequenos bolsos, vai precisar de ferro, né? Ferro não tem. E vai faltar mais esse moleque de linha. Calma aí, calma aí, calma aí. Coloca aqui, faz mais um bolso aqui e assim. Vai faltar então dois, pera aí. Um, dois, foi. Boa, boa, boa, boa, boa. Ó, um para pegar agora e um para ficar no estoque, porque ele aparece aqui. Tá bom, vamos colocar todos os itens do Tuguinho aqui de volta. Menos esse banner contra mim, né? Ele eu joguei aqui para sumir depois. Mano, vocês acreditam que não coube tudo na bolsa dele? Co como que faz esse, esse aqui? Dois coros e um ouro, né? Vamos fazer um bolso grande para ele. Calma aí, calma Calma aí, calma aí. Essa mochila vai ficar melhor que a minha. Tá, pera aí. Coloca a mochila dele aqui. Eu fiz logo dois bolsos grandes que eu de saco cheio de faltar espaço. Pronto, mano. É maior que a minha mochila agora. Quero ver reclamar. Bom, tá tudo se entendendo aqui. Agora eu vou deixar essa mochila aqui no meu inventário. Na realidade, eu quero fazer mais uma coisa antes. O nome da mochila vai ser Tuguinho Amigo do Lajota. Só para ele entender que nós está em paz, né, mano? Tem um mochilão pânico para ele gigantesco. E com o inventário dele todo, então, mano. Tamo aí, tá ligado? A parte boa é que eu finalmente posso arrumar meu inventário de volta, né? Ah, guardei tudo na mochila, só que eu ia precisar que não, né? E bom, eu já até peguei a minha pá, né, já que o Pedro que não para de mexer o saco para fazer o aeroporto. Vamos cavar. Ó. Já até decidiu de que vai ser. Ué? Olha, gente, você não tava na lua? Eu tava, só que eu consigo vir e, e a hora que eu quero. Peraí, tu consegue ir e voltar quando tu bem entender da lua? Sim. Tu porque Filho, Por que teu filho tá lá em casa? Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Gê, você esqueceu que eu falei pra você. O que Mesmo indo pra lua e voltando a hora que eu quiser, eu não posso deixar ele sozinho, porque o House pode pegar o Juninho. Ah, tá, verdade, verdade. Tinha esquecido esse detalhe. Como que ele tá? Não, tá, tá bem, tá bem. Tem até um quarto, tem um lugar pra ver TV. Tô, tô alimentando ele, brincando com ele. Eu descobri que ele odeia meus pinguins, mas é detalhe, né? Sério? Por quê? Sei lá também, véio. ele bate uma pinguim. Eu não não deixa mais ele brincar com os pinguins. Olha, nossa, não, eu vou ter uma conversinha com ele então. Não, mas, mas pode ficar tranquilo que ele tá bem. Aproveitando que você Tá aqui, você vê cê vai pegar o Juninho hoje ou outro dia? Cara, então eu, eu tenho que voltar para a lua lá ainda, LG, porque eu tô fazendo uma descoberta muito doida, velho. Ah, não, tranquilo. Eu queria ver na real se você me ajudava com uma coisa aproveitando que você tá aqui, você é a pessoa perfeita. Tá, pode, pode, pode falar o que que é. Então, é, tá ligado aquele quadradão em volta da sua base? Ah, sim, é um ordem que eu meti ali. Ah, então, como, como é que faz esse word de aí que você fez? Esse criativo aí que eu não consigo. Então, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ah, meu controle não pega. Então, você tem que fazer um machado de madeira, ah. aí você vai pegar o um machado de madeira, você clica num ponto, e você clica no outro e dá barra 7. 7 o oh, oh, oh, oh, de verdade, como que faz isso aí? Eu, eu quero arrumar um terreno aqui. Tá, dá, dá pra usar a Builder. Vamos tá, lá na minha casa que o controle que não pega. Ah, tá, vamos lá, vamos lá então. Você sabe usar a Builder, né? Não. Ma mas você me ajuda. O que eu quero fazer é muito simples é uma linha reta só. A Builder nada, nada mais, nada menos que é o Word Edit do Survival. O nome é Builder, então é uma construtora, né? Na realidade, né? É, mas ela, ela destrói também, né? Aqui já tá pegando? Vixe, eu não sei onde que eu botei minha Builder, não, LG. Não, tem que achar, eu preciso dela. Eu tava pensando em cavar na mão, cara, mas é muita coisa, tem muita árvore, vai demorar muito tá ligado? Não, não, não, não. Usa Builder, velho. Você vai ver, você vai economizar tempo. Vou fazer outra aqui, peraí. Mas e, e o lançamento do foguete deu certo? Como que foi? Cara, então o os o LG, aqui, eles fizeram um foguete menor para mim, sabe? Oh. Ah, sim. Aí, por ele ser menor, ele era mais, sabe, mais tranquilo de ser lançado. Eu podia lançar de qualquer lugar. Ah, tô, então você não foi eu... com aquele hotel triplex aqui, né? Não, não, aquele eu vou para Marte. Maneiro, nossa, maneiro, maneiro. Aquele outro foguete ali, ele chega em outros planetas, LG. Ah, maneiro. É, é doido demais, velho. Olha, oh, já dá para tirar esse aqui, né? Acho que ela já, já foi encontrada, né? Esqueci, esqueci, velho. É que eu não tô tomando muita conta que dá base, tá ligado, né, velho? Tô lá na lua. Na organização é tudo. Ô, ô, Delete, tinha uns negócios desenhados aqui, só que sem querer eu apaguei. Fui tentar brincar no. Ó, eu fiz um L de LG, daí arrancou. Tá desculpa. Mano, vou ter que desenhar de novo, LG. Ah, mas não tava bonito. Dá tempo de se fazer de novo. Meu Deus do céu. Deixa eu apagar. Fiz correndo, fiz correndo. Vai, vai, vai. Então, você fez aí a build? Ó, essa aqui é a Builder. Essa aqui é o board do Survival. Só que você vai precisar de dois cards, que são tipo uma programação que você bota dentro dela, LG. Você uhum. Pra você dizer para ela o que, que você quer minerar. Aí eu quero te falar um negócio. Você você vai querer pegar os itens que essa build vai limpar? Não, tô nem aí, tô nem aí. Tanto faz. Então, ó, você vai usar esse shape card de void. O que, que ele vai fazer? Ele vai limpar tudo e vai jogar todos os itens fora. Não vai dropar item nem nada. Eita, instalei na máquina assim, querer. É, só você pegar ali. Ô, oh, essa máquina usa energia também, né? Usa. Acho que você já entendeu onde né? eu quero chegar com esse papinho, né? Droga, <risos> vai pegar aqui um, um negocinho então. Então, ó, pe pega ela aí e, e vamos pra cidade para fazer esse negócio, né, eu acho. O quê? Você, você quer que eu ajude você? Eu nunca me nesse esse negócio doido, então, Tô cuidando do seu fio, Zé. A ah, verdade, vamos. Olha, você podia levar a Builder, né? <risos> Eu achei que você tinha pegado. <risos> O cara tá em outro nível. Vai, vamos, vamos. Mano, Delete, eu, eu vi você mexendo aí, mas para mim tá, tá um árabe, mano. Tem, você botou um piercing na máquina uma alavanca? Explica aí. Então, olha só, eu já configurei aqui a dimensão. Eu vou ligar aqui o, o preview para você ver o tamanho que ela vai quebrar, beleza? Tá, eu consigo ver se tá na área que eu quero, né? Ó, tá. Ela analisa tá aí, ó. Tudo que tá e... dentro desse bloco azul, ele vai jogar fora, LG. Ah, é? Pera, deixa eu ver aqui então. C -c Cadê minha, minha boia? Cadê minha boia? Você pode da quebrar gente... aqui, ó, e entrar lá dentro se quiser, ó. Ah. Não, pera, é minha boia deixa eu nadar no ar, então eu vou no topo de Isso. tudo. Isso é uma boia, zé, é uma boia para te colocar para aparecer, né? É que fica meio suspeito se ela não aparece, né? Fica voando no ar, velho. É, é minha boia, eu tô nadando, nadando. Mano, se eu te falar que vai ser exatamente a área que eu queria. Tu acredita? Mano, eu sou um gênio. Tá, pode ligar o quadrado azul. É só você clicar shift click. Ah, eita! Então. É. Tá, beleza, e como que faz papai para funcionar agora? Pera aí, que eu coloquei o de errado, ali, gente. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa eu só pegar essa configuração aqui, ó. 65 por 16. Pera lá. Não posso, não posso, não posso nem encher o saco, né? Fazendo um trabalho desse aí na amizade, né? De graça. Olha, gente, não é porque você tá cuidando do meu filho não, que você vai subir nas minhas costas, viu? Ô, Zé, uma vezinha só. Não tô vendo, tô comprando serviço de babá. Ó, vou ligar de novo aí, ver se tá certo. Nath, você tá meio baixo. Agora foi. Mano, <risos> foi, foi. Ó, você não Não, mas você vai dar um lagzinho, um... né? um Vamos ver aqui, ó. Mas, pode, pode ligar. Se eu ficar aqui, eu vou morrer? Não. Então eu tô, pode ligar, pode ligar. Mano, eu tô com medo porque a gente tá usando o card de void. Se a gente colocar alguma coisa errada, vai ser mandado pro limbo. Vamos ver. O que tá aí. pegando, Delete. Olha ele! Olha ele, LG! O quê? Aqui, ó, já limpou! Eita! Não, pera aí, deixa eu subir nessa árvore aqui para ver. Sai voando, sai voando. Meu Deus do céu, Delete! Não tô falando pra você, velho, o negócio joga tudo fora. Nossa, e é rápido, mano. É por causa da energia. Energia é muito rápida, velho. Nossa, e se fosse eu na mão ia demorar umas duas horas aqui. Olha, olha aí, terminou. É o World Edit do Survivor. Terminou gente. tudo. Adoro esse mod, velho. Sim. Caraca. Mano, olha que adianto. Agora eu só preciso arrumar as montanhas bonitinho, colocar é, terra no chão e pronto, acabou. Pronto, é isso aí mesmo, velho. O que você fazer aqui? Eu. Vai ser um, uma, uma pista reta pra poder pousar o avião. Mano, você vai fazer um aeroporto, velho. Não, não aeroporto, não. Calma lá, né? Vou fazer uma, uma, uma terrinha e um cartão. Ah, <risos> é igual do GTA San Andreas, entendeu? LG, é o seguinte: você falou que só falta quebrar aqui e colocar de, de, de terra, né? Aham, uhum, aham. Uhum. E aí? se eu falar pra você, que ela coloca a terra também? Ah, Zé, fa fa faz serviço completo então. Ó, calma aí. A gente precisa tirar essa camadinha. Tá tirando? Ah, tá tirando isso. ali, ó. Enquanto isso, LG, eu vou lá pegar o inventário de terra. Mano, esse negócio é surreal, Zé. Tá bom, enquanto isso eu vou tirar essas árvores aqui do lado, que já pode deixar mais arrumadinho. Beleza. Agora entendi porque, ó, Porque a base de achar um quadrado lá louco, mano. É muito mais rápido. Vale muito mais a pena. Ó, LG, seguinte, ó. Já configurei aqui. Abre esse baú, ó. Tá vendo que tá cheio de terra? Mano, esse ba... Ué? baú. Ué? Nossa, esse baú bonito, velho. Nossa, tem terra com grama ainda, ô louco. É, é porque quando eu limpei meu terreno, lá, usei o shape card de silk touch, então pegou tudo com ah. um terrinho bonitinho. Não, é até bom, porque eu vou arar essa terra depois. Já ajuda ela a estar com grama. Mas, não mas é ela, e aí, aí, uma... alavanca, gente. Eu posso clicar? Vou clicar. Eu tô, clicar. Na, tô nadando aqui, não. deixa eu tirar essa boia aqui. Toma logo, velho, porque o bagulho é colocar rápido, viu? Não, a gente não tá pegando. Mano, o que, que você fez, vai? Apertei a alavanca. Aí, foi, foi. Foi, foi. Ela já tava ligada, já. Você ah, desligou. Cara. Mano, mano, só não isso? Ó, oh, oh, rola tu me deixar uma, umas terras comigo aí pra arrumar esse. deixar tipo mais natural essas partes aqui assim? Mano, pode pegar, pode pegar o baú ali pra você, velho. Pegar Ô oh, louco, mano, ô é louco, sério mesmo? Só vou levar minha buildão embora, pode ser? Mano, lar larga o baú então, pega o resto aí. Aí, boa. Nossa, você, você ficou com o bloco que tava aqui, né? Você ficou com o bloco que tava aqui. Os tijolos? Os você tá também, né? Quer dizer, é rechado fazer isso. Ô, Zé, aqui, ó. Toma mais tá então, mano. Ô, louco, tu tá trabalhando, cara. Eu não posso fazer. Obrigado, hein, LG. Ô, tamo Ô, eu te falei da rifa? Sim, eu comprei uma rifa. Ah, verdade, você comprou cinco rifas, né? Compra mais, né? Compra mais, compra mais. Tá ali o Avan? É, Zé, você tem que dar o upgrade no seu carrinho, mano. Vai comprar peça pra eles, Zé. Eu não vou dar o upgrade, LG, porque eu vou ganhar a van. <risos> então, Delete, já vai Então, compra um galão de gasolina do mais caro e enche ele de gasolina. Porque daí você vai ganhar mais rifa porque você seu dinheiro. Daí já deixa a gasolina pra sua van. Vou comprar já, então. ele ah, foi inteligente, né? Mano, eu tava falando com a Puy, com o Delete aqui, enquanto eu arrumava o terreno todo e olha o que apareceu aqui. Ah, Mano, isso é um boss de Netherita, é ultra raro. Mano, a minha espada é de 50 de dano não tá matando ele em um hit. Já dei quatro hits nele, mano. Mano, eu demorei 5 hits. Esse boss tinha mais de 200 de vida. O que, que dropou? Vamos ver. Simplesmente um peitoral com durabilidade 4 e com, por exemplo, explosões 5. Horrível! E uma bota com proteção 6, o Cutiaverson, que eu não sei o que que é, e remendo. Dá mais vida máxima e mais um montão de resistência. O pai é dela, que ela não é inquebrável, mas é boa. Agora eu tenho uma calça indestrutível, uma bota boa e um capacete indestrutível. E minha vida tá subindo aí, ó. Bom, mas já que eu parei um pouco aqui, né? Deixa eu mostrar pra assim como tá ficando. Deixei essa montanha um pouquinho mais natural, nada muito, tipo, uau. Botei uma borda branca em tudo aqui e arei todas as terras aqui do chão, com a minha pazona. Agora eu tô deixando mais natural as paredes aqui, ó, de todos os locais. Ali eu já arrumei um pouco, não tá perfeito, ainda mais já mexi. Aqui eu tô mexendo, aqui também e depois por último aqui. Aí no, no final eu quero fazer um quiosquezinho aqui, uma casinha pro Pedro poder acionar o avião dele e qualquer um vai poder pousar aqui à vontade. Daí agora eu tô fazendo mais ou menos assim, ó. Eu venho aqui nas pontas e quebra assim, ó. E daí, ó, eu vou diminuindo tudo e arrumando aos pouquinhos. Mas enfim, eu acho que vai ficar mais legal quando deixar assim. E tá pronto, ó lá. lá. Oh, ficou doido. Com maneiro. Ó, eu trouxe uma caixa de papelão aqui para guardar esses itens que o Leste deu pra gente. Deve ficar de reparo e depois a gente leva pra nossa casa. Agora o que eu queria fazer era o seguinte: eu duvido muito, né? Mas eu vou andar correndo o Jaiminho, ver se o Tugin já tem uma caixa de correio. Assim eu posso devolver os itens dele na casa dele. Mas eu duvido que ele tenha uma casa nessa altura do campeonato. É, não tem. Bom, de qualquer forma, vamos pra casa, por causa que eu preciso testar essa pista de avião, né? De pouso. Então eu vou pegar meu avião e fazer um teste. Por sinal, eu vou poder estacionar o meu avião lá também, né? Se eu não me engano, a última vez que eu larguei meu avião por aí, eu tinha largado no, nessa floresta que eu sempre largo, né? Ali, ali, ali, ali o um avião. Mano, isso aqui não sei se vai dar bom, não. É que o avião não tá numa posição muito boa, né? Vou ele aqui, ó, eu vou reto. Tá. Boa, boa. Levantei o voo mais duvidável do mundo, mas tá bom, tamo voando. Meu plano agora é entrar aqui na cidade e pousar o um avião. Mano, mano, isso foi um pouso perfeito. Bom, eu acho que dá para considerar aprovado. Agora eu preciso fazer uma casinha para o avião do Pedro, mas vou fazer depois por causa que eu queria que ele avaliasse tudo antes, né? Enquanto eu não faço o avião dele, eu vou deixar ele usar o meu. Então eu vou deixar ele aqui. Dá para colocar chave no avião não? Enfim, eu soube que a bruxa estava esperando todos os itens da loja dela ser vendidos para depois ela poder se mudar. Eu estava pensando na seguinte coisa. Será que já foi tudo vendido? Ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Só tem item aqui na né, bruxa. Preciso ir embora, só espero vender tudo antes. Bruxa, eu vou te ajudar nessa. Quanto custa? aqui um ouro, bruxa, eu vou comprar esse último item que falta da sua loja. Depois eu me viro para revender para alguém. Agora é o seguinte, eu queria saber se você vai vender só. Não, eu só queria fazer o um pedido. Bota sua loja para vender, tá bom? Eu queria comprar ela, tá bom? Eu volto amanhã. Vamos ver se falar alguma coisa mas seria para onde você for. Eu desejo tudo de bom para você. Você está aqui na cidade desde quando eu me mudei para cá. Então eu não sei que você quer sair para onde você vai. Você nunca quis contar, mas eu só espero que você seja feliz na sua próxima jornada, tá bom? Muito obrigado por sempre ter ajudado a gente e atendido a gente. É nóis, tá bom? Eu acho que eu te vejo amanhã ainda, né? então até amanhã. Eu ia dormir no Hotel, mas a está ficando aqui, né? então vamos, vamos para casa. Bom, estamos em outro dia e outra coisa que eu preciso fazer urgente. É isso é um rato? Bom, tanto faz. Já, vem cá, Oh, oh, Sniff Sniff. Eu acho que isso aqui é um rato, mas enfim, eu preciso comprar comida por causa que, querendo ou não, eu tenho duas torradinhas, meu hambúrguer acabou. As minhas opções são um pack de torrada por um ferro e cinco por dois ferros, um pack de hambúrguer que enche mais a fome ou por três ferro. Aquela comida que deixa minha, meu jogo amarelo. Comprar um hamburgão, eu acho mais seguro. Vamos aproveitar e vamos dar um alô pro Knight. Night. Vamos ver se ele tá aqui no, no quarto do Tom e se ele tá bem. Também já vou oferecer os hambúrguer pra ele, que eu não sei se ele tem, né? então já faz a boa, aí. Né? Ô, Night, ding Ô, dong, ding LG? dong, Night. Ô, Night, cola aí, Zé, cola aí, Zé. Vamos conversar. Ô, oh, é, é, oh, é, é, é, olha pro lado aí, rapidão. Ah, Ô, oh, Nai, tudo bom, Nai? Tudo dois. bom? Como você tá? Como você tá? Cara, eu tô bem, eu só tô sentindo um pouco meio claustropóbico. Cara, eu sei que isso aqui é meio que seu quarto, mas entra aí rapidão. Você acha que. Nossa, Ai! <risos> eu fico surpreso como, como esse quarto é lindo, cara. Não, o quarto é maravilhoso, só que se deixaria eu fazer algumas modificações só, só nessa parte aqui, nessas persianas. Poxa, que tá, tá meio difícil. Mas, me se você tirar a persiana, você aí. tem ideia que você vai ser tudo um comando só. Você não vai ter uma sala e um quarto, né, né? É. Tá, eu deixo do jeito que não, tá. Não, pode tirar, eu tô falando. Pra você mesmo né, que vai se com menos cômodos, menos espaço, entendeu? Não, demorou, demorou. Mas o que, que você precisa, meu querido? Então, o que acontece é o seguinte: primeiro, você tem o que comer, que eu comprei os hambúrguguguinhos, pode te dar alguns, né? Não, não tenho mais nada, velho. Tá. Acabou tudo. Toma metade aí. Segundo, uh, no outro local que você tava, que você falou que você veio de outro lugar, né? Não bem história. Tinha alguém hum. verde que parecia uma tartaruga. Tinha, o nome dele era Tuguin. Tá, eu tô com todos os itens dele nessa mochila verde. O, o quê? Como assim? O que, que aconteceu com ele? Então, ele. É veio falar comigo e ele começou a falar que ele tinha uma armadura boa, tudo mais. E daí eu falei Hã? que tinha essa espada aqui, que essa espada, ela é hit kill. Ele não acreditou. E daí eu falei para ele, certo. cara, essa é uma espada hit kill. Ele falou, não, pode testar em mim, sei lá o que eu tenho uma armadura. Isso é impossível ser hit kill começou a debochar. Eu falei, mas você sabe que você vai morrer, né? Daí ele falou nada, sei lá o que não vou morrer. Não. Eu falei, tá bom, mas se você morrer, eu devolvo seus itens. É só você voltar aqui que eu devolvo. Ele falou, tá bom. Meu eu falei, Deus. a gente vai ser amigo mesmo assim. Ele falou sim, eu dei um hit nele, ele morreu, passou mais do que dois dias no do Minecraft e ele não apareceu mais mais. Ok, cara, e se eu te disser que eu não encontrei coelho até agora E isso tudo é informação nova pra mim Inclusive, deixa eu te perguntar uma parada ah, Você sabe por que que o Carlin me ofereceu dinheiro? Ah, sim, ó, vem cá ah, Desce aqui, desce aqui Como você pode ver nessa fotografia aqui tô espalhando pela cidade Aquele ali é o, é o seu amigo, é seu amigo, né? Seu amigo tu É, sim, exatamente ele Mas ele chegou falando assim Ah, toma esse dinheiro aqui pra ajudar Foi uma moedona de ouro aqui E só, tá ligado? Então, Tal eleição, o Carlinho é meu concorrente nas eleições, só que diferente hum. de mim, como você viu, ele tá comprando votos. Então, tipo, ele meio que eu não sei se ele deixou bem claro para você, mas ele te deu dinheiro para você votar nele. Oi? É, ele, eu perguntei para ele, ele não falou só, falou que era uma ajuda. Então, o que eu faço com essa o, moeda aqui, eu guardo não, ela, gasto ah, alguma se ele coisa. Te ou deu é como? sua, faz o que tu quiser, tá ligado? Mas Show. ó, pelo, olhando aqui no centro do Tugin, o Tugin tem 125 moedas. Como, como que ele já tem isso tudo? O que, que tá acontecendo? Tá aqui a resposta, a moeda de 100. A Às moeda vezes de... ele. E deu um voto pra mais alguém ainda. <risos> Deus, pera, tem mais alguém além de tu, ou até agora só os dois? É, eu, o Carlin, e eu acho que é só eu e o Carlinhos, por enquanto. Ah, então tá tranquilo. Cara, eu preciso muito encontrar outro game pra entender o que tá acontecendo. Mas e aí, esses itens dele, você quer deixar comigo ou você quer entregar pra ele pessoalmente? Não, não, não, acho que é res... como Como é, eu acabei matando ele, por mais que ele tenha deixado, é responsabilidade hum. minha. Tanto que eu fiz essa mochila pra ele de presente até, né? Mas ah, se você vê tá ele, certo. por favor, me avisa, fala, ó. Você sabe onde é minha casa, sabe onde é o posto, você sabe onde é me encontrar. Então avisa ele, tá bom? Tá, demorou, eu vou ver, ele com certeza. Cara, é, obrigado pelo e, que eu tava passando por dificuldade. Tô, tá no jogo, é lógico, loz, cara. Ele é do bem ou ele é mal? Ele é do bem, ele é do bem. Ele passou por muita dificuldade do mundo que tá, a gente veio. Tá, tá, bom. Bom saber, porque, nossa, muita situação acontecendo ao mesmo tempo. que Eu fiquei até perplexo. Bom, como você pode ver ali, a, a loja da bruxa tá vendo. Então, se me dá licença, tem um negócio a fazer, tá bom? Ah, demorou. Valeu, energia. Né, De qualquer forma, vende-se direto com o proprietário. Bom, o proprietário, meu Deus, quer vender mesmo, né? Eu acho que é o Luiz, o gerente do banco, já que, levando em conta que essa é uma loja que nem tem escritura do banco. Logicamente, né? então vamos lá falar com ele. mano Tomara que ele cobre um valor supimpa, né? Levando em conta que é um terreno usado, né? Não é o um terreno zero, né? Ô oh, Luiz, tranquilo, mano. Só nos quadros do James Webb ali do fundo, né, mano? E aí, cara, como que você tá? Qual é a boa? Opa, meu colega, nunca que eu posso te ajudar. Ô, oh, louco, colega, mano, oh, per perdi moral, Luiz, perdi moral. Mano, te falar um bagulho. Eu vi que a loja da bruxa está à venda e eu tenho interesse em comprar ela. Você sabe me dizer qual que é o valor? Tá falando que é tratar com o proprietário e todas essas lojas que não têm escritura que sejam sua, né? sim são minhas, o valor é de nove ferros. Pera, é mais barato que um terreno normal? Não, falei errado, são um ouro e nove ferros. Pelo fato de ser um terreno bem localizado e já construído. Meu Deus do céu, quer saber? Deixa eu pegar aqui meus hambúrguer aqui. Eu, eu, eu, eu vou querer, porque eu vou ter que trocar dinheiro. Gente, vamos logo, mano. antes que ele aumente o preço disso, né, mano? O cara é mão de vaca, né? Vocês perceberam que o cara tem, algum, tem alguma... Mano, tem um caixa de trono pro lado dele, né? Tá, tá, pode pegar, pode pegar, pode pegar. Então o terreno é meu agora, né? Posso ir lá e fazer o que eu quiser. Né? Sim, amanhã eu colocarei uma escritura de terreno para você e agora ele é todo seu. Fechou então, Luiz. Muito obrigado. Agora eu vou fazer proveito do meu novo terreno. Então tamo junto. Mano, não vou mentir não. Tô feliz, mano. Eu achei que talvez fosse até mais caro. Eu sei que tipo tá quase o dobro do preço de um terreno, mas eu acredito que vai valer a pena pelo simples fato que eu vou usar aqui para fazer a minha campanha eleitoral. E a parte boa desse terreno é que ele conta com esse poste de anúncio. né? Bom, vamos tirar tudo esses quadros aqui e vamos ver o que sobrou para mim. Sobrou uma lâmpada, as mesas e um aquário. Beleza, depois eu vou dar uma decorada aqui. Vou ver como eu vou fazer isso daqui, mas tem tudo pra dar certo. E agora que eu tenho o terreno mais caro da cidade, só basta começar a trabalhar nele para o meu plano de ganhar as eleições da cidade de Utopia. Mano, eu tô animado. O único problema é que eu preciso fazer uma coisinha, só que fica para amanhã.